Investidor milionário acaba de chegar na cena de skins de CSGO. Não se sabe muito sobre ele, apenas que em duas semanas ele já gastou aproximadamente 400 mil dólares comprando diversas skins de CSGO. No seu perfil da Steam aqui, ele já deixou em destaque diversos adesivos de Katowice 2014, entre os mais caros aqui, tá? Ainda não tem a Power e Titan, mas ele tem basicamente 6 dos 10 adesivos mais caros do CSGO. Ele apareceu na Steam e no Twitter há duas semanas atrás com o nome de Ivan, ou @fist. Ele não sabe por que, que ele tá aqui todos os lugares a foto do perfil dele é preto Aparentemente é um investidor Que tá vindo de outro mercado de ativos Talvez criptomoedas E acabou de depositar uma montanha de grana Em skins de CS. já passam aí de 2 milhões De reais os seus investimentos Ele começou postando aqui no Twitter algumas de suas compras a case, Harness, Gangner Adesivos de cada 2014 Quando do nada, sem mais nem menos, ele postou uma print numa uma página de Dragon Lores No seu Twitter, isso lembrou muito o meu inventário lá de 2015, 2016 e algumas pessoas já estão aí reportando o que, que ele tá fazendo, né? Aparentemente não só ele tá comprando skins e adesivos, mas ele também tá fazendo crafts, galera. Ele tá aplicando adesivos em skins. Ele também tá comprando as famosas cápsulas de Cato 2014 que custam quase 70 mil reais. E a coisa mais louca, mano, que ele tá fazendo é o seguinte. Ele começou a abrir essas cápsulas. Olha isso, mano. Ele abriu a cápsula de 70 mil reais. Veio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 Mas aparentemente esse cara tem muita grana Porque ele prometeu que vai continuar fazendo doideira Aplicando adesivos, abrindo cápsulas No momento o perfil dele da Steam tá privado Então eu não consigo saber exatamente quais são as skins desse inventário Pra poder precificar Eu consegui puxar um histórico aqui de uma semana atrás Do que ele tava começando a comprar A gente já consegue perceber aí algumas facas, algumas Dragon Lores E usando outro database aqui de skins Eu encontrei também já a quantidade de Dragon Lores que esse cara comprou, galera São 30 Dragon Lores Diversas Infector New Algumas aí Minimal Wear, Food Tested Já se sabe também que ele comprou Essa Talon Blue Gem que ele aplicou Esse adesivo Complexity Gaming Numa AK Wild Lotus Ele comprou também uma Carambit Blue Gem Um pouco desgastada, vacas, safiras E rubis, e também a nova Butterfly Emerald, ele também comprou Uma Hawk, que foi um bom timing, né, agora Que a M4 tá um pouco mais usada Ainda não se sabe ao certo quem é Esse colecionador e de onde ele conseguiu Tanto dinheiro pra comprar todas essas skins. Lembrando, essas 200 skins ele comprou em apenas duas semanas, galera. Ou seja, 2 milhões de reais, né? Mais de 2 milhões de reais, porque são 400 mil dólares gastos em skins aí, investidos em apenas duas semanas, velho. 30 Dragon Lore, diversos adesivos de Kato 2014, e algumas armas também com adesivos que ele foi comprando. Essa P90 com Titan, Glock com by power uma K com Reason, P250 com Reason, e mais skins aí com Y-By-Power, que parece ser o adesivo preferido dele. Eu tô muito, muito curioso pra saber mais a respeito do colecionador novo aí da cena, né? Ivan, como tá no Twitter dele. Eu mandei já um pedido de amizade e, aparentemente, ele vai fazer mais doideira, galera. Tá só no começo, tá? Ele vai, com certeza, fazer mais doideira. Já começou lançando um combo muito insano aí de talombo, gen, adesivos. Aparentemente, ele quer fazer crafts também. Ele não aplicou esse vox nessa gangue, mas ele tava testando pra ver como que ficava. Acabou tirando o print. E o que tudo que ele vai comprar mais cápsulas de 70 mil reais pra abrir, né? Olha só o inventário dele, como é que já tá cheio de Dragon Lore, mano. São 30 Dragon Lores, cara. É uma Absurdo, só as Dragon Lores já dá uma grana Enorme, estamos falando aí de quase um milhão De reais em Dragon Lores Ó, se liga aqui, puxei todas as Dragon Lores Que ele tem, mano, meu Deus, velho O cara tá maluco, o cara tá maluco, velho 30 Dragon Lores em duas semanas, isso eu acho que é um recorde Bom, se inscreve aí no canal e ativa as notificações Quando esse colecionador me aceitar Na Steam e fizer mais doideiras Eu faço um vídeo pra vocês aqui mostrando De qual é que é desse novo colecionador Que entrou aí na cena de skins de CSGO Bugando todo mundo, a gente se vê no próximo vídeo Galera, tamo junto, e falou